Boa noite, galerinha! Bom Tô aqui ainda <risos> Esfriando os ânimos eu Acabei de Caralho, tô até devagar aqui para tudo voltar ao normal Olha o carro do Iba é o Seguinte Agora botei a câmera, né? E aí olhando, distraído, você vê que as merdas só acontecem quando a gente tá distraído. Olhando pro retrovisor, tentando programar a câmera. Na verdade eu já tinha colocado ela na posição de só apertar o gatilho e aí ela começar a gravar. Só que por algum motivo ela não gravou. Eu aí fiquei olhando, é né, papapá, tentando ajustar. Nego! Esse relancezinho de olhar para a câmera no retrovisor foi mais do que suficiente de quando eu olhar para cima de novo já tava no fundo do do um Fiat Dê no fundo mesmo no fundo mesmo e aí foi só o tempo de, de segurar tudo cantar pneu <risos> E aí, tirei a cara dela de cima, Ai, velho. Rapaz, que porra foi essa aqui, velho? Rapaz, foi foda, velho. Foi foda. Tô dando até dor de cabeça agora. Ai, porra, que merda eu fiz, velho. Que merda que foi que eu fiz, velho. Que eu ia fazendo. Porra, velho. Travei o freio traseiro todo. Cheguei... Cantou o pneu, aí eu segurei a dianteira. Larguei o freio dianteiro, joguei pro lado. E soltei o freio traseiro. Ela aí, ela... E o eu, eu cheguei a ouvir o... o... Com um toque no carro Deve ser no fundo da Lander Deve ter batido no cara Ué, eu fiquei impressionado Que eu não caí, velho Vixe Extraidão agora véio. Ai, não caí Caramba Acho que minha dose de emoção Por hoje já deu <risos> Tá porra, oh, meu Deus, vai de novo, ó. Passando em radar. Ó, aqui eu tinha que vir pra esse daqui, ó. Porque essa faixa aqui morre. Vira uma só aqui. Ai, ah, tomar um ar, ó. Tomar um ar que eu tô precisando. Não, eu acabei de, de vir da, da Cacau Show. Tem uma, uma, uma amiga lá do. Do trabalho que pediu um favor a ela ela ela fez de muito bom grado falei ó vou te dar vou te dar um chocolate de um agradecimento ela é duvidou não pô vou dar pô vou te dar te dá um da cacau show pô da chocolate fuleira foda né velho aí nisso prometi na sexta-feira passada Hoje é uma quinta-feira. Daí... Como... Essa semana eu tava todo... Todo enrolado. Com os serviços de lá, fazendo cotação e tudo mais. Após, e não tava podendo sair tarde. Já saía na, na conta. Aí eu... Não tá conseguindo fazer essa entrega. Quer dizer, não tá conseguindo nem comprar. Muito menos fazer entrega. Então. Tô sentindo minha pilotagem hoje tá ruim, velho. minha pilotagem, esse é o seu trânsito É o pós-traumático É tá aí aí Tá devendo a ela um, Sem tempo de, de comprar E resolver isso Hoje Quando eu saí Era mais ou menos umas 6h20 Mais ou menos umas 6h20 e daí eu passei na sala dela eu, e aí, você sabe que horas? Ela, 7h, eu pô, 7 Bom, se eu for comprar agora dá tempo, pensei, né? E aí fui lá, fui lá, achei uma cacau show aberta uma hora dessa. Chega lá 6h36, comprei, voltei pro trabalho, fiz a entrega. E cá estamos. Ai, e cá estamos. Ainda bem que estamos. Né? E aí? dois novos só lembrando é hoje tá, tá embaçado mesmo esse trânsito e eu ia terminar de embaçar tudo caindo não, mas eu ia cair devagar se eu fosse cair né óbvio ah, caso alguém esteja Curioso pra saber qual é o chocolate Deu um kit Tem lá Bom Devido ao atraso Eu acho que eu não podia dar algo muito fuleirinho não né? Tinha que dar um negócio mais Mais presença Legal, um chocolate bem variado. Tinha de rum, tinha. Ah, sei lá, um bocado de porra lá. Eu... Pra ser sincero, eu cheguei, olhei pra ele, achei a caixa bonita, peguei. Presente eu gosto de dar, assim, coisa que me agrade. ver assim, porra, isso aqui. Gostei disso aqui, eu vou. E... Eu vou e dou. Escolhendo muito valor não. Oh, oh. oh. Ai. <risos> Porra! Tô feliz, eu tô feliz. Pra comemorar que a gente não cai, eu vou me esticar. Pra casa. Segura com o pé. Oitentinha aqui agora... Lá vamos nós! Bota o um pé aqui né, a gente vai de patrão! Tirando onda! Mentira, segurando a asa! <risos> Caralho que vai entrar nessa curva aqui, a 130 hum. Com a diferença que eu senti a é, acho que é a questão da injeção dela. Que fica, é, eu posso dizer, você lá o acelerador que tá bem pesado. Diga se de passagem. E tô indo pela BR. E aí, continua injetando. Pss, pss, pss. Diferente isso. Quando você largava na, na, na CZ que a é carburada, eu sentia, ela parava. Ela ia morrendo. Já injeção não. Bom galera, eu vou dar uma pausa aqui. Vou ficar um vídeo muito grande e chato. Ah, vou pegar a BR Se não der BR eu vejo o que eu faço com vocês subindo a BR em alta <risos> uma casinha esquisinha é? só carena essa fez é tá bom tá bom uhuu Pô, dói minha perna. Parece Parece exercício de pilates. pilates. eu não me fudi ali na... No fundo do, do, do Fiat Dea <risos> Tá achando que eu ganhei imunidade? Não, pai. ganhei imunidade não, Isso não é caio, viu? Fica de vacilo não, fica de queque -que. A verdade é que Eu já tô me sentindo à vontade com a moto E esse é um período perigoso A parte quando você ganha confiança É nesse momento que os acidentes acontecem você já pegou uma confiança no veículo e aí começa a esticar. Só que não dá merda. Bom, entrei nesse estágio agora. Já peguei confiança na landa. Você tem agora que me policiar pra não me foder. galera a partir daqui o trânsito está bem lentinho bem devagar eu não acho interessante então vamos para a porra aqui então é isso aí quem gostou do vídeo dá um joinha quem não conheceu o canal tá vendo agora se quiser assinar fica à vontade Uma rotina de publicação de, de vídeos bem a palavra? Esqueci agora a palavra. Sinônimo, sinônimo, sinônimo, cadê? A frequência, pronto. A frequência de publicação de vídeos está muito boa, muito boa, diga-se de passagem. Digamos que já tem aí, que sei lá, em uma semana eu publiquei quatro vídeos, porra. Ou mais. É isso aí, isso a gente vai enrolando e vai andando, né? Rapaz, vocês são foda. Bom, galera, então, boa noite pra vocês. Um abraço para os amiguinhos, um beijo para a menina, ó, para a e até a próxima.